Olá, sejam bem-vindos a mais um Pen Responde. E... Essa edição é muito especial. Por que, que ela é especial, robô? Porque foi metade do, da fase de grupos do CBLOL. É sei. isso! Um homem sábio. Lucy, our first question is for you. I think you're cute. How do you deal with haters? Usually I just ignore them. That's fair enough. You never respond? Just I'm like take care like. And another question for you what do you think about Bard in solo queue? I didn't play for a long time, but. Spawn Champion, Muito bem, já que a gente tá falando sobre Champion, BRTT, o Pen Luiz quer saber qual é o seu ponto de vista sobre a MF. Cara, é um boneco forte na lane, ela sofre um pouco contra, contra campeões com range alto e tal, é, consegue punir bastante ela. E, sei lá, ela tem uma teamfight muito forte, só que eu não acho que ela tem um DPS muito alto. Se tiver que matar tank, eu acho que ela sofre bastante. Se o time adversário tiver bastante engage. Eu acho ela um campeão meio estranho pra ser de Carry por conta do, do kit de, de habilidade dela. Mas se você quiser punir bastante lane phase, etc, e lá o jogo, ele é um campeão forte. Carioca, ainda no assunto champions, o Juan perguntou por que, que a Diana tá sendo tão usada na jungle e qual é a condição de pick pra ela. Cara, a Diana tá sendo um pick muito forte, porque ela tem uma t -fight muito boa, ela escala muito bem. Ela, ela consegue chegar no scare muito fácil. O E dela é target, então você consegue só pular no cara e ultar. Como o Rumble deu uma caída também, ela tá aparecendo mais. E no geral, acho que o boneco é roubado. É, eu sou de um tempo que a Diana precisava acertar o quê pra te matar? Matar hoje em dia não precisa, né? É, hoje em dia é só apertar eu te, te mata. Então, já que a gente tá falando sobre campeão. E na jungle, agora a gente vai continuar com você, cara Por que campeões como, se quiser anotar numa listinha aí, por que campeões como Warwick, Mastery, Chaco e Evelyn não costumam ser tão utilizados na jungle nos torneios, mesmo alguns sendo bem broken na solo kill? Ah, cara, que solo kill e competitivo são jogos diferentes. Não é porque o boneco é bom na solo kill ele vai ser bom no competitivo. Acho que esses bonecos eles são mais fáceis de lidar em... quando você tá em time. Você vai prestar mais atenção nele. Você, tipo, não vai morrer pro Chaco todo jogo. Nível 3, nível 2 Então você vai estar mais atento a isso E o boneco vai perder muito da sua força Porque são bonecos que precisam de Snowball E no Competitivo é mais difícil disso acontecer A Solo que é muito caótica, né? Esses campeões, eles brilham no caos A só Kill tem muita fight, muita treta Daí esse boneco só se aproveita Evelyn, imagino eu que no Competitivo Se for picado em qualquer fight do Dragon Vai todo mundo sair com Pink da base E o boneco não vai fazer nada né? Chinãos, qual é a sensação de explodir as pessoas de Zoe? Sempre legal, né? Quando você tá com o shape forte eu <risos> me divirto assim, pelo menos Quando eu tô com o champion forte, dou, eu do da única, eu saio. Bota pra dormir ali Quando o meu shape é poderoso, é sempre mais divertido eu. Você acha que ela foi Indiretamente muito afetada Pela mudança dos drops do W dela? Começa a vir uns itens nada a ver Acho que teve uma pequena diferença, sim O item que era muito roubado, que eu lembro Era o a redenção, a redenção né? Você meio que gravava um free all E já puxava o wave ao mesmo tempo E se curava, e dava dano Era meio que completinho é. assim, mas ela continua se ela pegar um protobelt, um gelinho ali, um cover pass. Você acha que tem um fator RNG é, com... envolvido? Tipo, Não. Você pode ter uma lane phase muito mais forte ou muito mais fraca baseada nisso? Com, com, ou com certeza, campo? com certeza. Se você pegar um item ali, dependendo de ser o W level 2, se você pega um item ali level 2 e já tem outro, outro item ali level 4, basicamente sua lane phase o game já tá garantido já. Um ignitezinho. Uhum, é muito forte, é. muito forte. Já que a gente tá falando de champion, hoje as perguntas são bastante focadas em champion individualmente. Por que que o Caçadinho parou de Aparecendo competitivo, Tim? Foi por causa da mudança de itens, ou porque o meta mudou muito? Ainda mais agora nesse meta, eu acho que tá aparecendo muito a The Mid, caçadinha é um shape dificílimo de aparecer, e dos itens eu não sei muito bem, pra ser bem sincero, mas eu acho que os itens não estão na melhor fase pro, pro Caçadinho também. É, ele perdeu a rua, né? Então, e cada Caçadinha que eu vejo na solo queue é uma build diferente, um, já vi Rusher fazer Heart, já vi fazendo full AP, já vi de botinha, Thunderlord, então eu não sei qual que é o melhor. É, ele costuma gostar de meta onde tem blind de azir, coque, é. né, agora... esse se diverte. Muito. Pegar caçadinho e tomar um set não deve ser muito divertido. Robô, oh, tem pergunta de change pra você também. Quando iremos ver aquele Zek top? Deus, <risos> Deus <ver isso>. <risos> <risos> Como assim, tio, respeito meu Zac? Mano, eu acho que os tanks em geral eles estão bem fortes. É, os itens tomaram os buffzinhos, né? Aquele, aquele item da Handwing, que eu sempre esqueço o nome. Faz coração congelado também. Qual que é o nome? Cara, eu, eu, eu... Eu, eu, eu também não sei, em, Cada em, em português. Carapaça do Vigia Esse né, é muito forte pra tanque A Warmog tá bem forte Então os tanques em geral tão fortes Eles só ainda não começaram a aparecer Mas acho que só o mundo começou a dar uma parecidinha maior E um Warne talvez Mas em geral eles tão fortes O Zek é assim Mais situacional assim, Se for muito boa a situação Mas é complicado encaixar o Zek Porque assim Não sei se vocês lembram Quando eu joguei de Zek Foi meio criminoso mas eu, particularmente, eu gosto do boneco, então quem sabe aí num brote, né? Eu joguei contra o P-Jack de 30 merda uma solo kill. O solo kill não tem nada a ver com competitivo, mas é um exemplo interessante. O level 1, ele começou 4 0, ele pegou 4 kill no nível 1. Eu tava de trundle top. Depois que eu terminei aquele item, eu ganhava todas as trocas. o A carapaça eu fiz Frozen Heart de primeiro item, ele até zoou na live, falou, nossa, eu é o quê? Isso aí é medroso, hein? Mas tava tomando um cacete. É que antes a galera, quando tinha essas matches, só fazia o colete espinhoso, lá né? Colete espinhoso, acho que é. Ah, é. O né? de 800 é. de gold. E aí, eles nerfaram esse e buffaram o outro. Só que pouca gente sabe que o outro é muito forte. Tipo, diminui muito o dano de ataque básico. Então, Sim. esse item tá, tá bem forte contra esses adesinhos Pra ter minhas, minhas experiências de solo kill aqui, carioca. Trundle vai entrar no meta. Falou do Zig já, né? E apareceu no seu menor. É... Ainda no assunto Champion. Hoje tem responde de Champion. Robô, por quê? O Kled você já respondeu, então não precisa Mas por que, que o Shen não aparece tanto no competitivo? Cara, o Shen ele é um campeão que ele tem uma match, A maioria das matches pra ele é bem difícil E a capa de fogo Pra matar os minions também, agora Não existe mais aquela tia mate antiga Que ele usava pra, pra matar os minions Então ele precisa só matar na capa de fogo basicamente E isso demora demais mid game Você vai pra uma side lane, joga contra Sei lá, algum campeão que tenha daniária Por exemplo, sei lá, outro tanque, por exemplo Um Warne, que dá o W já limpa o wave inteiro O Shen tem que ficar batendo de um em um, então isso já demora demais pra ele puxar, então ele já uhum. tá basicamente atrasado em relação a outros campeões, como por exemplo, sei lá, eu tô de Shen contra o um Lee Sin. o cara vai na wave, dá um E e usa o item lá o... como é que chama o item? sempre me perco os itens não sei, mas é counter, eu tentei jogar essa matchup, Lee Sin é counter de Shen. por exemplo, dá o um E na wave, sai correndo e o Shen fica lá batendo de mino em mina. e isso demora muito, e as matchups também pra ele no early game não são tão fáceis então o campeão que tem uma lane phase ok, ela é bem safe, é difícil você punir ele, mas uhum. mid game fica bem difícil porque ele é muito devagar pra limpar os minions. Precisa de, de ter um pezinho, ter algum engage, por exemplo, uma Diana pra, pra pular e Sim. levar ele. No competitivo, essa questão de mid-game, de puxar a side lane e afins é bem importante e Shen não é nem um pouco bom pra fazer isso. Pra você puxar, você precisa fazer a Hidra Titânica, mas não tem mais a ativa e mesmo com ela você demora um pouco então. É bem difícil encaixar ele hoje em dia. A última pergunta de Champion, prometo. Do RTT, o que, que falta para Vayne aparecer contra a Ezreal nesse suporte, onde tem muitos nesse suporte, nesse meta onde tem muito suporte aparecendo em solo lane? O é, boneco é uma merda, velho. Ele tem zero controle de wave, é, tipo, não tem wave clear nenhum. O único jeito dele causar dano, firmente com um ataque básico. Tipo, ele tem que... Ela precisa de bastante tempo para causar dano numa luta, então... Se o time adversário tiver bastante controle, é muito difícil ela te infightar tranquilamente se não tiver muita proteção. E eu acho a lane dela fraca, mesmo contra 3 EZ. Ela perde a maioria dos matchups se o EZ jogar direito. Então, eu acho o boneco fraco no geral. O kit do, do boneco, o HP base dele é muito baixo, early game. É um boneco muito frágil, assim. A minha cabeça só veio, ah, vamos fazer o Drake? Vamos. Aí o EZ dá um Qzinho na vane. Não dá mais falta. É. <risos> É isso que eu ia falar, eu jogo de Ziggs em solo kill, quando eu vou jogar de Ziggs bot, meu ban é Z porque é difícil competir range com o boneco, é bizarro. Imagina que a Vayne seja né? claustrofóbico Ele jogar com Ele fecha 2, 3 idas ali e dali machuca, não é pouco não. Mas o problema da Vayne nesse é pai é o range mesmo, porque, tipo, na solo kill, todo mundo vai sair correndo pra cima da Vayne, ela vai caitar, todo mundo vai dar penta, tá ligado? No competitivo, o pessoal joga mais no cooldown, tipo, é mais difícil da Vayne jogar. Essa pergunta até vai um pouco pro mid, acho que a gente já falou algumas vezes sobre por que Cassiopeia não aparece, por causa do range também, ela vai entrar na luta toda. Tomando duas boladas da Oriana e da da Vida. Pergunta sobre o final de semana pro time aí, quem quiser responder, quem manjar mais. Onde vocês acham que o, o game se perdeu no domingo? Mesmo com a derrota, eu acredito muito nessa equipe. Vamos para o Mundial novamente e fazer a melhor representação do Brasil. Coraçãozinho hashtag golpen. Cara, eu acho que o jogo no early game foi difícil. Acho que ficou um pouco atrás no topside, mas ficou bem, bem na frente no botside. Mesmo assim, a gente conseguiu se recuperar. Acho que a gente conseguiu ter a chamada do barão, só que depois a gente acabou perdendo um pouco de controle faz porque eles tinham uma composição muito forte de teamfight, tipo muito mesmo, e acabou que eles mandaram melhor nessa parte. Mas em geral, acho que o mapa ele jogou um pouco melhor do que eles. Aqui, um pizinha chata deles, né? Hell, Lissandra, Rumble, Viego para resetar, era um bagulho doido. Question for everyone: Is there any game besides League of Legends that you play? Well, BRTT plays Dota, but about about you guys. Eu jogo Valorante. Olha só. Eu sou ruim, mas eu me divirto lá, mano. <risos> <risos> ah, no momento eu não tô jogando nada, mas às vezes eu jogo um Apex... Lá. Eu não jogo não jogo nada, não. Só LOL mesmo. Joga um Free Fire de vez em quando? Não, não. Jogo mobile não é, não é minha praia, tá ligado? Não tem <risos> nem jogo baixado no celular porque não gosto, né? Não sei. Free Fire eu, eu não jogo, eu não É, eu jogo um jogo ou outro, assim, meio para pra brincar com os amigos, tipo CS. é tem instalado aqui um Valorant, um Among Us. <risos> mas é bem, bem raro mesmo, mas mais LOLzinho. Lucy, do you play você anything? Ah, play. Pop de novo. You try, you try. Vocês treinam tudo picks fora do meta em screens Sei lá, uma catarina, um eco, coisa do tipo Qual é a frequência que esse tipo de campeão aparece em screen? Bem raro, hein? No primeiro speech Que eu quase joguei, mas não joguei, a gente jogou Contra, o... eu não lembro que time que era Porque eu sou muito ruim de memória, mas a gente jogou contra o robô Eu acho que até contei isso já O robô pegou zek top no screen <risos> E no, no jogo Seguinte fala, ah, vamos banir zek desse maluquinho Ninguém <risos> vai pegar esse CBLOL não É um treino jogado fora, quando vocês jogam contra champions Muito aleatórios, assim, é por isso que vocês vão treino por exemplo, Draven toda hora. Draven é um bonequinho que a gente não precisa treinar, né? Já começa por aí. Justo, justo. Se justo. tiver que pegar, pode pegar. É, eu acho que esses campeões aí são situacionais também. Se aparecer uma janela boa no treino, dá pra jogar, mas é muito difícil você forçar. Tipo, sei lá, ah, vou forçar a Cassiopeia aqui. Aí o cara vai lá, pega o um Zero, o um EZ, você não faz nada. Não tem como uhum. forçar, assim. Mas o cara pegar uma composição que é boa pra Cassiopeia, por exemplo, você pode jogar com ela de boa. É, o Team jogou de, de Velkos, não foi? Há pouco tempo atrás. Teve é uma situação boa, né? Era uma situação muito especial. Específico aqui nesse método suporte não tinha engage, que era o trash. Os caras pegaram o azir, blide. Tipo, era uma situação toda montada assim que acabou encaixando o pique. Mas a gente tinha treinado acho que um jogo só, o split inteiro de velcosta. Também a nossa última pergunta é sobre. É o tipo de pergunta que é difícil, mas essa é fácil. Qual é a origem do nick de cada um? Vamos começar pelo top. Cara, se falar pra você que, véi, gostaria <risos> de ter uma história bonitinha assim e tal, mas tem. Ah, quero botar um nick aí, que é o nick aí. Qual o nick eu coloco? Aí eu botei. É, era. Bote alguma coisa. Aí foi começando a encurtar, encurtar e ficou robô só. Aí ficou, tá ligado? KK, nos conte. Cara, pra surpresa de muitos, meu nick é. Vem de carioca do Rio. Uma curiosidade, tipo, antigamente eu usava o nick de Makarov, igual o Maka. Que Olha. era um personagem no anime que assistia. E. Certo É, sim, sim. Aí depois eu fui mudando de nick e aí acabou em Carioca. Eu acho que melhor não. Cara, pois na é. época, tipo, na época eu achava legal. mas eu acho que não conta mais como spoiler, mas esse velho aí, ele morre umas 50 vezes e fica voltando, gente. E o seu, Tim? você furtou do seu irmão, não foi? É, foi mais ou menos isso. Eu me inspirei nele. O nick dele era Tino's, que o nosso sobrenome é o Tino, né? É meio que ele misturou é o Tira. O Tira. Aí ele meio... <risos> meio que deu uma mistureba de o Tino com ons de como se fosse oná, assim, o assim, o cara. Bem, Bem debochado dele. É porque ele era o tinos e eu era o tininha que era porque ele <risos> até chegou no ponto foi mano tem que trocar esse nick não mas precisa ser é o tininho para sempre né Aí eu fui tirei o U e ficou tinos é isso pt conte sua história vamos ver se é melhor que a é do robô ah, todo mundo sabe a minha já velho acho que eu já contei isso mil vezes pô só é que eu não sei velho sei ah, meter Carinha. esse louco <risos> eu bom. juro que eu não sei velho só sei que é alguma coisa de barato não é é pô tá jogando cs na la house colocando ah, vida Barata... Passou uma barata no Não, chão? Não, coloquei um de barata voadora, pô. Ah, é. Barata é ah, os caras botando lá morcego, sei lá o que. <risos> é um tipo eu doido aqui, velho. Tá, né? Rolando aquele forfã na pool day, moleque. <risos> só aquele yes. bagulho aleatório. Eu lancei, mano, barata voador é um bagulho que todo mundo tem medo, né, velho? É assim. <risos> Aí ficou, né, mano? Barata. E no dia seguinte, na, uh, no dia seguinte, eu lancei barata só. Porque, como, jogar um dos campeonatos e tal. pô, barata não é muito maneiro, tá ligado? Ah, é um BTT, tá ligado? Suava mais, mais da hora. Lucy, why is your nickname Lucy? Nickname was Lucifer, you know? But Brazil... Like said, you can't use <risos> Muito bem, esse foi o nosso PEN Responde. Ah. Esperamos que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar aí o que vocês acharam dessa edição do PEN Responde. Vocês gostaram da história do robô, vocês gostaram da, mais da, do, da origem do nick do BRTT, da criatividade do carioca, do furto do Tim, nos contem aí. Ativem as notificações como sempre e nós nos vemos na próxima semana.